o plenário parlamentar é um instrumento aqui do Congresso Nacional, é um instrumento que reúne parlamentares de forma suprapartidária, ou seja, parlamentares de todos os partidos, e ao mesmo tempo parlamentares que têm uma afinidade que é a afinidade com a temática, no nosso caso, parlamentares que tem uma, uma discussão na vida parlamentar que tem uma preocupação com saúde pública, que estamos falando de saúde pública, mas que também que tem um compromisso de enfrentamento à discriminação e ao estigma. E uma frente parlamentar tem várias funções, ela dialoga com, com o próprio legislativo na medida em que ela levanta todas as proposições, tanto as matérias que nos interessam que elas tenham celeridade na sua aprovação, quanto as matérias que nós achamos que provocam um retrocesso e, portanto, não podem ser é, consolidar, não podem se transformar em lei, mas ela representa também o poder de dialogar, do, do legislativo, de diálogo com as outras esferas do Estado. Diálogo com o Ministério Público, diálogo com o Poder Judiciário, diálogo com o Poder Executivo e também diálogo com a sociedade civil. Então, a Frente é um instrumento para que nós possamos agregar parlamentares das dos mais variados partidos, que tenham interesse em fazer um enfrentamento ao DST, a HIV a AIDS e que possa é, dialogar tanto com o próprio Poder Legislativo, com as matérias que dizem respeito ao tema, mas também dialogar com os outros poderes do Estado e particularmente com a sociedade civil. É um instrumento muito importante e é um instrumento que possibilita a participação muito ativa da sociedade civil e a participação, a sua participação, a participação de todas e todos nós. Nós temos algumas metas para esse ano. Uma delas é enfrentar o estigma e o preconceito. Isso é absolutamente fundamental. Até porque, se nós falamos de ciência e de políticas públicas, nós estamos falando naturalmente de enfrentamento ao estigma e ao preconceito. Outra é a questão dos recursos recursos para o enfrentamento da deve ter HIV e AIDS em todas as esferas, ou seja, nas três esferas, seja municipal, estadual ou federal. Essas são metas, são metas que a, que a frente vai perseguir, mas fundamentalmente a frente ela tem que ser algo dinâmico e ela só vai ter sucesso se ela for democrática, se ela puder fazer ela diálogo com todos esses poderes, se ela puder dialogar de forma muito intensa e muito estreita com a própria sociedade civil. Nós queremos, inclusive, a participação bastante ativa de todas as pessoas que convivem ou que vivem com a HIV aids né, na perspectiva de que nós possamos desenvolver o protagonismo. Penso que se a gente conseguir a intersetorialidade, é a transversalidade da política de saúde. que Cada dia tem que ser mais transversal, porque diz respeito à qualidade de vida e à felicidade. A felicidade significa respeitar os direitos, e os direitos só serão respeitados por um conjunto de políticas públicas. Segundo, a territorialização. E terceiro, é o protagonismo. Para que todas e todos possam arrancar o estigma ou o preconceito que muitas vezes é internalizado por quem é vítima do próprio preconceito. Possamos construir uma sociedade que nos acolha por inteiro, com todas as nossas canduras e também com as nossas diaburas.